Aqui na 25a AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e eu estou aqui com o Ingo Melo, gerente técnico de saúde animal da Orofino. Ingo, por que, que vocês escolheram a AgriShow? Por que, que vocês estão aqui nessa feira? O que, que vocês buscam? Bom, a AgriShow é um evento marcante, né, com a presença de produtores rurais, tanto da área agrícola quanto da área de produção animal. E é um evento que a gente não pode faltar. Né? Nossos clientes vêm aqui, nossos parceiros né, de negócios estão aqui. Então, por isso, nós estamos aqui para melhor atender todo o público, desde curiosos até mesmo quem produz na parte agrícola e quem produz na saúde animal. E o que o setor de saúde animal está trazendo para essa edição? Bom, a gente, dentro da, da, da AgriShow, nós temos hoje em destaque o Master LP, que é uma ivermectina 4% de longa ação. E é um produto muito inovador no mercado, com um grande período de proteção de, de ver, para verminoses e parasitas externos dos animais e permitindo um maior ganho de peso com melhor desempenho. Obrigada, Ingo, pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade e eu deixo um convite aqui para aqueles que estiverem acessando o link, né estiverem assistindo essa entrevista. Nós temos o Orofino à disposição de vocês. Tem sempre um Ourofino perto de você. Caso você queira ligar, é 0800-941-2000. Estamos à disposição. Giovanna Arduino para o AgroLink.